E aí pessoal, beleza? Aqui eu sou o traz trazendo mais um vídeo pro canal, Ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal é o Seguinte rapaziada, se você for novo aqui nesse canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação Não se esquece de comentar alguma coisa aí pra mim saber que você existe, não é uma pessoa fantasma aqui no canal E mano, se você gosta das lives que segue do canal, deixa like nos vídeos que vai sair aqui Porque no final de semana eu posso trazer live pra vocês, dependendo do feedback que vocês deixam nos vídeos E eu vi que muita gente quer ver que assiste as lives, vem muita gente aleatória, sabe, nas lives e não vem acompanhar os, os vídeos. Então, cara, se você dá live, acompanha os vídeos que você vai curtir, mano. E hoje eu trago um novo DD aqui pra vocês. Esse DD Tank é o DD Tank Walker. Eu acho que a versão dele, eu acho, galera, porque eu não fui pesquisar a versão dele. É 10.1 mano Se você é, não, acho que é 10.2, 10.2, é isso mesmo. Se eu não me engano, é isso mesmo. Se não foi errado, vocês comentem aí pra me saber. Mas enfim, muita gente gosta de novo DD Tank que Gosto que eu trago o novo DD Tank, então deixa o like, cara. Porque é assim que eu posso quer ver, planejar o próximo vídeo e falar assim, não, vou trazer outro DD Tank. Mas, ó, vocês que pensar assim, o Tietchan divulga os DD Tank dos caras, não ganha item, não ganha nada. Então, se você quer que eu divulgue os DD Tank, pede para os donos me ajudarem em alguma coisa, para eu me manter no servidor e continuar jogando o servidor. Aí eu posso fazer vídeo, posso fazer as coisas, entendeu? Então, vamos aqui para mostrar o servidor. Como eu disse para vocês, é do Walker. olha o DD Tank Walker aí, né, mano? Versão 10.2. Daqui tá a galerinha jogando. Um pouquinho, né mano, tem um pouquinho de gente jogando Vamos dar uma olhada aqui no top 1 Vocês curtiram o novo... Mano, na moral, galera, agora eu consegui achar outro programa De ponteiro, que tem como você instalar no seu computador né? Se bater 170 likes aqui nesse vídeo E trazer um novo DVD, o que, que eu vou fazer? Vou trazer o um vídeo de ponteiro Mas vai ser um ponteiro que fica no computador Tipo esse aqui meu, mano, ó que eu queria galera, ó O tanque tá top, mano, na moral Vocês não estão nem ligados Ó lá, daí fica assim, ó, quando você... Não, mano, tá até animado mas o, o top 1 aqui tá com 60 Não, acho que é 60 milhões, se não me engano Não, é 6 milhões E tá top 1, né, mano Os atributos Não tá lá essas coisas Gold, gold É porque dizer É, eu acho, né, eu não sei o, A galera falou assim que esse servidor aqui, gente É hard Se você for entrar aqui e for jogar Então tenha noção disso, beleza Antes de comentar alguma coisa aí Beleza, vocês viram o top 1 aí, né, mano? 6 milhões, tá bem fraco, galera. Nem é tão forte assim, mano. É, tipo assim, eu sei que o DD-Tank é hard, mas tem nego que é daqui do meu canal que é muito viciado, cara. Eles entram no DD-Tank, você surpreende. E no evento limitado vem esses itens aqui, galera, ó. Pra algumas pessoas, eu vou até mostrar mano, no evento limitado. Deixa eu tirar um PVP aqui. Vou mostrar pra vocês o evento limitado, que o evento limitado vem muita coisa, mano, ó. Como que, ó. Quando... É, dois itens aqui, ó Vem esses itens aqui, ó Você vem aqui no evento limitado Depois vem tudo em evento de troca Por que que, vem? que tem dois eventos só? O Walker avança um evento pra, a cada uma semana, eu acho Eu acho, né? Ou a cada um mês Eu não tenho essa noção Mas só sei que ele lança dois eventos assim A cada uma semana, eu acho É uma semana Cada uma semana é avança um evento E nesse evento aí que eu peguei vem isso aqui, galera Eu vou colocar aqui na minha continha vou mostrar aqui pra vocês Aí, ó Legal Se bater 170 likes aqui nesse vídeo Eu vou começar a gravar aqui nesse DD Tank. daí vai ter live, vai ter vídeo, evolução Isso, aqui aqueles videozinho top Que só o Tietê produz daquela forma aquela ediçãozinha como Snipe Tietê, filho Então se você já é aquele Quer fazer parte aqui da gangue do Tietê você tem que chegar nos vídeos, pô, deixa um like, meu parceiro. Aí bem esses itens aqui Vamos dar uma padinho. Só pra deixar a arminha aqui, ver arrumadinha aqui, né é, Beleza Já coloca nível 1 e aí vai, né, mano? Esse vídeo aqui não vai ter aqueles corte né, galera? Nem... Vai ter uma edição top, mas não vai ter muito corte, porque eu decidi fazer um vídeo sem corte e também pra durar um pouco mais, né, mano? Porque eu tenho de trazer vídeo mais de 10 minutos aqui no canal, beleza, galera? E se você quiser entrar, como eu disse, o link tá na descrição, bem fácil, mano. Você entra aí, ó, já vem jogar comigo. E eu vou estar sempre online aqui. Se bater a meta de 170 likes, eu gosto do servidor, eu vou gravar. Se vocês bater a meta de 170 likes, que é uma meta bem simples, daí a gente quer ver... Gravo aqui, mano. Vocês vai ver, os vídeos assim, que vai sair aqui. Não é querendo me achar não, galera, mas eu vou trazer uns vídeos com boa qualidade aqui para vocês. Vocês vão curtir. Beleza, né? Amanhã já tem a próxima evolução lá no Nexus daquele fi Se você tá curtindo as evoluções no Nexo, amanhã tem um, hein. Quero ver muito like naquela evolução, hein. Porque o próximo, o próximo vídeo já vai ser que ver o resultado do sorteio. Se você não tá participando do sorteio, amanhã eu vou estar tá explicando tudo certinho. É nem naipe, filho Se você não tá acompanhando, tem que acompanhar, meu amigo Deixa eu ver aqui Vou colocar mais três lá Mais quatro Vamos ver se dá pra colocar aqui, mais quatro você Tem que fazer igual eu, se for começar um, uma continha aqui A gente vai ver quanto que dá tipo, pouco um batalha, essas coisas Porque eu não sei, eu acabei de criar a conta, sem assim, maldade mesmo Aí os cara quer ver Até falou, nossa, você vai começar a gravar lá no Druid Gets, no... Tem qual que tal eu tô vendo aqui galera, dependendo do like de vocês É porque eu vim ficar mudando de servidor sempre, mano Tem gente que vê, tem um feedback bom, galera Você Tem que entender isso Muita gente fala, não, grava em tal servidor, grava em outro servidor Mas é a hora que solta o vídeo, tá ligado? Eu não vejo aquela quantidade de gente que falou Não, grava naquele servidor, vim no vídeo e dá o like Daí é complicado, né, velho? Mas tudo bem, a gente revela é, Tá aí, né, continua. então tô entendendo Porque o chapéu não tá vindo pra cá Então a gente faz isso e faz isso aqui Vamos salvar? não mostra beleza Vou vir aqui, eu preciso, eu preciso colocar esse chapéu Vou vim aqui no shopping, vou comprar um chapéuzinho Beleza Itens, equipes, chapéu Hum, aqui ó Vou esse chapéuzinho aqui mesmo Nossa senhora, que chapéu caro Ah, esse é esse mesmo, né? Cobretão pra agora vou colocar um balde na minha cabeça, é isso aí né filho Agora por enquanto a gente criar a conta agora mas se eu ficar focado nisso aqui, garanto que eu pego um... Pelo menos eu gente lá no top, hein, galera. Garanto pra vocês. Mas vamos, vamos ver se a gente consegue. Confio em vocês. Sei que vocês gostam do canal. Vai deixar o like. Se vocês deixarem o likezinho aí, ó. Não é possível. Ah, não. Também não tem moeda, mano. oxe meu Deus. De é jeito complica a situação aqui de Tieti. Então, galera, quando eu carrego aqui, o do ter que vai pra achar alguém. Quando tá buscando alguém aqui no PVP, eu mostro pra vocês aqui. Esse vídeo aqui, mano, deu muito trabalho, dois dias editando esse vídeo. Esse daqui ficou um dia editando, esse daqui dois dias, esse dois dias. Esses vídeos que tem muitos minutos, ó. Muito obrigado, abateu 400 views esse vídeo aqui, ó. Evolução pesada. Sei que a gente consegue bater mais, mano. A gente consegue bater muita view. As capinhas tão da hora, galera. Vocês têm de apoiar, mano. Porque, tipo assim... Aí ó, olha o jeito que a capa tá, galera Eu Faço essas capas aqui, ó Fica aí, ó Muito tempo editando aí, mano Mas dá, dá trabalho, mas compensa Eu Espero que vocês apoiem os vídeos que saem aqui do canal é complicado, velho Você vem cá, ó Planejar vídeo Ficar quer ver, sem apoio, mano É muito difícil, ó Teve novo Dedetake aí, ó, Se você não assistiu, cara ó. Vem cá, ó lá Pra você ver Essa evolução aqui ficou muito top Teve 900 mil Muito top mesmo, galera Tem um vídeo de action aí Pra você craquear e tal Novo Dedetank, vai eu faço aí Agora eu tô privando as lives, eu não vou deixar Porque, tipo assim, eu no meu canal Que entra gente que ver do nada, galera é, Gente aleatória, tá ligado? Que nem assiste, os, é, assiste o canal direito Vem cá, pega, entra numa livezinha Só pra se aparecer quando sai vídeo Pergunta se o cara vai estar tá lá pra, você, pra te apoiar Duvido, mano, não tá não Você tem que se virar, tá ligado? Ficar divulgando um videozinho aqui Pra bater umas mil no Facebook Em tudo que até lugar que a galera não apoia Só apoia o vídeo lá daqueles caras que vê De outros caras, tá ligado? Então já que é, eu tô fazendo os vídeos E os caras que vê Só vem nas lives O que, que eu vou fazer? Vou deixar as lives privadas Um dia ainda deixar as lives que vê de boa Mas vai ser pros inscritos assim, ó que eu fazia... Por isso que eu vou fazer live mais de madrugada Se, vou... Se você pegar eu fazendo live de madrugada Já tá o aviso aqui assim. Pegou um tiro em mim Nossa, eu vou morrer pro boot Mas é bom que a gente vê pro derrota Depois, não é com o que eu falo por vitória. Você pegou um tiro em mim. Gostei, achar esse boot também. Da 10k por derrota. Ou mil mil por derrota, não. É, 10k por derrota. Baú de figura, deve trocar lá naquele negócio para do evento limitado. Beleza? Vou ir mais um aqui, galera. poder ver aqui. Então, galera, dá 20k pro Vitória aqui, né, de cupom. Deixa é 20k mesmo, ó, pra vocês verem. Vocês me falem, é 20k. Porque, mano, pra mim fica pititinho, mas é, na né, edição eu vejo. Mas é 20k mesmo. Hum, e aí, ó, eu já tô com 30k de cupom. Eu tô com 30k de cupom de boa, galera Deixa eu ver se... Ó, tem uma armadura aqui ah, Ó, eu vou pegar um atributinho Vamos aqui no shopping Vamos colocar uma roupinha nessa conta pra ficar de boa, mano Tá curtindo o vídeo, deixa o like Porque esse vídeo ficou até top, na moral Deixa eu ver aqui no embelezar Não, pera é, Vamos aqui no embelezar mesmo Vamos comprar esse cabelinho aqui Vamos então, mudar aí de cor deixar ele preto, não né? Deixa eu ver aqui Esse cabelo também é muito feio Aí também seu cabelo que ver aqui deixa o titi com nipe tieti né como que é o nipe tieti qual aí para você ver nipe é assim, cabelo preto aos olhos se olha que bonitão aqui ó já deixei ele preto também Mostrar que nós é o que furioso pode vem cá também ó. cadê e, vocês brinca aqui do rainho ah não mais vocês brinca aqui é mais o estiminho ah, deixa eu ver e... Não podia pegar uma roupinha. Essa roupinha aqui já é. Já é crásica, né, galera? Mas não é essa daqui que é do canal não, né? The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings Without me knowing Why do GG, tá com o chapéuzinho assim Bonito, filho ó. a con continha já tá tava hum. assim, né? Pelo menos a imagem do ah, da continha já passa Que vem uma credibilidade mais bonita, né? Olha, você vê, segurando Cartinha, chamando banquinho Tudo mais Suave Agora que ver ter um tarninho aí então como eu disse né, se vocês quiserem que eu jogue aqui, 170 likes Esse, eu vou... esse é o vídeo né galera, eu vou ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Vou falar algumas coisas aqui que eu gostei do servidor é 10k por de... é, derrota né mano, 20k por vitória nas batalhas aí né No salão da arena E aqui o top 1 tá com 6 milhões de FC Também gostei disso E tipo assim, não não lagas eu falo assim Sabe aquele servidor que fica lagado e cheio de anúncios esse daqui não tem isso Muito bom mesmo Curti porque tipo assim a gente de querer a gente poder jogar Vai ter itens novos aqui Que eu fiquei sabendo né mano E vai ser uma coisa muito top Deixa eu ver aqui na né, estação de brinde Olha aí Estação de brinde você retira os prêmios assim ó, galera E tem prêmio muito bom É Tem prêmio muito bom aqui né Mas tudo bem né mano Espero que vocês tenham gostado desse novo DD Tank aí Me clica aí na descrição como eu disse Se você quiser vir jogar É só esperar 5 segundinhos Por o anúncio e vir jogar é que eu jogo aqui, 170 likes. Tamo junto, um abraço do Senhor Tietchan. Amanhã tem evolução, a terceira evolução e a última no Nexo Tank. Então acompanha para poder receber uma notificação. Então acompanha e ativa o sininho para receber a notificação aí daquele naipe. Tamo junto. E é isso aí.